Pessoal, eu vou com a Madalena mostrar uma coisa para vocês Que com certeza absoluta vocês não estão vendo Vocês estão olhando somente para a flor não é verdade? Que por sinal é linda Atrás da flor Olha o mimetismo desse grilo Conseguem vê-lo? Madalena com alguma coisa Não vai com o dedo ele não, vai que pular. não vai com o dedo não que ele vai pular isso Um talinho comprido Sim? Só encosta nele Olha lá gente olha o grilo ó. Ó, oh, tá vendo? Olha lá, o olho dele, as duas antenas assim? é. Ele tá gostando do carinho. Ah, até eu, filha. Nem de você, eu gosto do carinho também. lá. Mas tu é esperto, né, rapaz? Gente, do céu, olha só. Quem vê ele assim, ó. Quem vê? Ele tava desse lado aqui, ó. Aí eu fui trazer essa florzinha para cá. Para o Cícero fotografar, e ele pulou aqui. Tá vendo lá? Rapaz, eu sou ciumento, ó, hein? Ele tá gostando. Ó. Eu tô ciúme. mamoso você tá brincando com a sua vida. <risos> Brincadeira à parte. <risos> que bonitinho, né? Olha aí lá ele. Pega ele, me pegá pegar ele? Se ele não voar. Vai lá, pega que eu... Ah, então segura lá. Seguro. Olha ele aqui, ó. Tá vendo, gente? Segura devagarzinho para não machucar. É molinho? Ó. Ai, não, não é molinho não. Ele não é, é bem. Duro? É a carapaça dele aqui é durinha. Hum. Vou colocar na minha mão. Tomara que ele não voe agora. Olha ele aí, gente, ó. Tá escuro. Tá escuro? Tá. E agora? Também. Também? o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. se seja o ângulo. Tá lendo lá no fundo, né? Agora leu ele. Deixa eu vir aqui na claridade, vai. Deixa eu vir aqui nessa parede mais clara. Vai, vai lá. Olha aí, ó. Tá lendo o fundo branco. É complicado. A gente tá acostumado só com câmera, quando pega celular, não dá pra regular. Mas eu não vou de forma nenhuma. Aí ele aí, agora sim, ó Volta pra cá, rapaz, olha lá Deixa eu botar ele aqui Vai, vai Segura aí, pronto, olha lá É coisa boa, é coisa boa E tem que ter uns olhos assim bem aguçados Pra ver essas coisas, viu Ainda bem que o Madalena viu Quem que fala que ele tá ali? Só a gente que sabe agora Pessoal, vocês estão vendo aquela casinha de jão de barro sobre aquele poste ali? Muito bem. Lá dentro tem uma fêmea e o macho não está lá agora não, mas tem uma fêmea de canário da terra. Ela está lá dentro, daqui a pouco ela vai vir, que ela está tirando é, desse pé de árvore que eu vou mostrar aqui, um material para fazer o seu ninho. Ela acabou de entrar lá, eu e Madalena ficamos aqui reparando para que lado que ela ia, achando que ela ia aqui para dentro de casa ou na casa do vizinho e eles foram para lá, só que ela entrou lá dentro e ele não está, ela está lá fora Olha lá, lá fora dá para vocês verem Ela vai vir para cá, para o pé de árvore, perto de onde que eu estou com a Madalena Vamos ver se ela vai vir logo Tomara que ela não embasse muito lá Acho que ela sabe que tá sendo premiada. Pode ser Eu tô com uma câmera grande para não perder quando ela vem para cá. Tá descansando um pouquinho que ela não para. É um tal de vai e vem que só vendo. É maluca, né? Fazer... Que esperta ela, né? Pegar até, a até parece. Ah, sim, é verdade. Até parece que ela sabe que eu tô registrando isso aqui. E aquela casinha de onde barro lá, lá vem. A árvore que eles estão tirando material para ninho é essa árvore aqui, ó. Aqui na nossa cidade eles chamam de árvore papel. Olha o tronco dela como que é. E aí ela tira pedacinhos desse material aqui. É bem e macio. É bem macio e facinho de tirar, né? Deixa eu tirar aqui Tira lá para mim mostrar aqui, bem, ó. Não estou vendo sua mão, não. Pera, calma, calma, calma. Não estou vendo sua mão. Agora sim Olha. Olha lá a Madalena tirando, tá vendo? Ó, ela, ela, ela, eles vêm aqui e tira. Olha lá como é que eu faço em tirar, ó E leva esse materialzinho pra fazer fofinho, o ninho lá Bem fofinho É Agora a Madalena acabou de ver que ela foi para outro lugar Então eu vou aguardar quando ela voltar pra cá Olha lá pessoal, quem tá ali agora é o macho A fêmea foi para outro lugar, mas o macho tá ali retirando material, ó Olha que belezinha, ó. Só que quando ele sair daqui ele é tão rápido que eu não consigo acompanhar. É, fazendo o roteiro que ele faz. Então eu vou ter que dar um jeito de mostrar antes dele chegar lá, entendeu? Tá tirando aqui, ó. Então eu vou cortar nesse momento, porque ele vai encher o biquinho. Aí eu vou começar a gravar lá quando eu estiver indo, tá bom? Conseguiu? Consegui. Só que tá escuro, Olha lá, né? pessoal, ele entrou lá dentro, ó. Saiu daqui e entrou lá. Deu pra vocês verem quando ele entrou, né? É muito rápido. Pegaram a casinha do João de Barro e vão fazer o ninhozinho lá dentro. Isso nós não vimos na cidade grande, pessoal, de forma nenhuma. Agora eles estão vindo pra cá. Tá lá dentro. Desculpa o balanço, ele tá longe, viu? Tô com a câmera grande lá o celular não, não dá Olha lá, acabou de sair de dentro do Da casinha lá Talvez ele venha pra cá Como também pode não vir, que nem fez a fêmea, né? Olha o sol tá batendo lá, tá até bonita a imagem, ó Olha a distância que eu tô, ó Por isso que eu falei que treme muito, tá bom?